Boa tarde, pessoal. No caso, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo agora aí o nosso canal do YouTube aí. Nós somos um grupo chamado de... Eu não sei... Como é que a gente pode se chamar? Salvadores do, do... do período, talvez? Porque estamos aqui desmobilizando nosso arquivo que fizemos e projetamos no nosso curso de Programação Estruturada. No caso, não o curso, né? Uma disciplina de Programação Estruturada que tivermos, Não sei, vocês, vocês estão estudando em outras faculdades aí, outros cursos. Talvez vocês precisem disso, mas programamos em C, né? um arquivo e a ideia do projeto para finalizar o, o período é faça um programa de supermercado e fizemos né só que a gente viu ah vamos fazer algo simples não vou fazer algo bonito tá aí o vídeo tá rolando de fundo porque infelizmente vou deixar ele em, em loop e infelizmente no meu PC não estava rodando a, o som mas se você fizer o passo a passo que vamos ensinar aqui você vai conseguir habilitar o som e inclusive foi o gol Charles Brito que tá aí e vai conversar com a gente aí para falar sobre o nosso projeto e vamos dizer como é que foi as etapas inclusive estamos com o José Arthur Vieira ele é um nosso consagrado aqui que ele também vai participar do, do, do grupo ele tem deficiência visual e ele está cursando exatamente agora esse curso do essa, esse essa disciplina de, de programação estruturada e ele vai precisar muito disso do que estamos passando inclusive ele vai apresentar um seminário para conclusão do, do período já que ele tá tendo uma aula online né no caso que é como é que se chama é teu um nomezinho né é estudo remoto né estudo remoto beleza Gon, fale com a galera aí se apresente também viu Arthur? É, boa tarde, eu me chamo Charles, boa tarde, boa noite, ou, bom dia, como Alan já falou. Arthur? Oi. Se apresenta? Se apresenta pro pessoal, Arthur. Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Arthur. Fala de onde você é, de onde você mora, que que você tá fazendo aí, pro pessoal saber e entender que você também é um cara que eu existe. De, eu sou de Bimirim, Pernambuco. É... Estudo no, né, Tão com as Petrolina, tenho 21 anos, sou deficiente visual, tenho baixa de severa. E é isso, estou aí na luta, se Deus quiser, termine. É assim mesmo. Eu sou Bom, um vamos começar. Vamos conversar aqui, né, no caso, como se fosse uma conversa de bar. Esse projeto foi encabeçado por eu, o Gon e mais outro. Infelizmente esse outro ele não está aqui para participar. Por quê? Ele não está fazendo esse parte dessa, desse projetozinho pessoal da gente aqui não me diga e aí, Gom? como foi para você projetar isso eu me lembro que a gente passou o inferno na terra a gente saiu procurando e conversando com outras é, pessoas né, sobre como a gente poderia criar eu tô mostrando aqui o nosso código galera aqui ó mas todo ele vai estar disponibilizado para vocês para ajudar vocês no desenvolvimento do programa de vocês aí viu para quem tiver com dúvidas vamos tentar tirar através dos comentários pronto para começar inicialmente o projeto foi uma coisa muito animadora eu sei que não foi só para mim mas foi para os outros alunos também pela oportunidade de botar em prática o que a gente mais o que a gente mais pensava que ia fazer chegar num, numa faculdade num curso de programação e programar que a fazer isso tá ligado conseguir fazer o a o que quiser. Só que a realidade foi outra, né? Começou bem. O, na programação, tipo, a parte tipo, prática e teórica, no começo era bem simples. Então, todo esse código no começo parecia ser bem simples. Tanto, vou dizer, uhum. as variáveis, todos to, to, to, to, os elementos desse código. Então, a gente começou fazendo, tipo, por parte separamos tipo, entre três pessoas, como eram três num né, nesse, nesse momento específico, aí separou cada um. Né, e eu, você lá. e Gabriel? Eu, você e Gabriel. Cada um ficou com a parte do projeto. Só que quando a gente começou a fazer, a gente começou a perceber que a gente ainda não estava totalmente ou bem, muito bem instruído pelo professor para completar esse código. Pois é, principalmente pela parte de memória Nossa a gente se lascou tanto para salvar os arquivos para você a alocação, a alocação de memória a alocação era um inferno alocação foi uma luta para a gente conseguir até porque às vezes o resto do programa todo tava bom só que quando chegava para parte da alocação não funcionava ou, às vezes, a parte da locação estava funcionando, só que o resto do programa não fazia como a gente queria. Tipo, bora, bora dar um exemplo. No meu caso mesmo, eu fui cadastrar é, uns produtos. Quando eu fui cadastrar os produtos, eu conseguia colocar o preço, eu conseguia botar o nome do produto, a quantidade do produto. Só que quando ia para a locação, ele meio que salvava um, um produto só. E, tipo a gente ficava debatendo, é, tipo debatendo entre si, tipo, a, cada um tava fazendo por sua parte separada, tipo, um ficou com funcionário, um ficou com vendas e um ficou com armazenamento, que é o, a parte de produtos. Só que Ah Gon, só para recapitular aqui, quem estiver vendo o vídeo de fundo aí, esse vídeo que o Gon tá demonstrando aí fazendo a demonstração do nosso programa, ele não está salvando para fazer consulta, mas isso é porque o Gon, ele cometeu um errozinho que ele esqueceu de desipar de descompactar o programa para um arquivo, porque precisa para gerar este arquivo aqui, ó, viu galera, que é o cadastro de produtos cap.bin. Esse arquivo é responsável por deixar cadastrar todos os produtos e ficar guardado no computador. Beleza? Gon, prossegue aí, Isso por favor. mesmo. Quando você trabalha com um... um é uma memória nem né, deve mais mais ser mais mais que o programa que a gente usou foi o deve o deve ser mais mais quando você usa deve. o C, você mais é, mais quando você trabalha com trabalha colocação de memória tem que ter tem que estar numa pasta aberta não pode estar zipado para ele abrir um, um arquivo em bin para ele meio que ar, é, arquivar tipo todos os produtos que você for cadastrando ou funcionários ou vendas em uma em pastas separadas entendeu e pode observar que a gente quis dar um tchan ainda mais no programa, que nessa época, o professor, como ele já não tinha ensinado muito bem sobre alocação de memória, a gente resolveu logo chutar o balde, né? A gente foi, bora botar a cor, bora, para deixar bonito. E a gente utilizou uma biblioteca de cônio. Inclusive, vai estar na descrição aí para vocês baixarem e toda a instrução para vocês adicionarem no seu dev. Qualquer problema é só falar, tudo bem? E e vamos e botamos a biblioteca de Windows, né? Pra a gente colocar ações. E vocês estão escutando aí, né? Quando volta a ação, faz tum. Quando entra, faz tum tum, tum, tum, tum, tum, É a coisa mais linda do mundo. Chega a dar um tchan, tá? Por mais que você esteja desenvolvendo em C, tá ligado? Não é para o programa ser barato, ser fraco, feio. Você pode deixar ele bonito, tá ligado? Leve. Porque, geralmente, os computadores das lojas dos de, de supermercados eles são fraquíssimos, são datados, né, são de 10, 15 anos atrás às vezes. E é muito bom você ter isso em mãos, Você trabalhar com coisas leves que os cara fica com mais vontade de contratar você. Não, seu programa é leve, roda ali no meu PC, aqui nos computadores da loja, roda sim, senhor. Nossa. Chega você consegue, tá ligado? Ter essa vantagem o bom disso Beleza? E Vamos fazer o seguinte para o vídeo não ficar grande, porque a gente só deve fazer essa conversinha para falar sobre as nossas etapas e nossos desafios para não ficar muito extenso, porque a ideia mesmo é desmobilizar vocês nossos arquivos, não uma parte técnica, de ensinar vocês como desenvolvemos o nosso, nosso programa, porque... Essa parte técnica vamos deixar para outras pessoas do YouTube fazer, que infelizmente não tem tão tempo, e a ideia é ajudar pessoas a saírem do final, do, do buraco, do poço, que é aquelas que estão no fundo do poço, estão lascadas, e precisam realmente de alguma dica de como sair do canto. E a gente desenvolveu esse, esse pequeno projeto para fazer isso. A gente vai começar a postar nossos antigos projetos para vocês... Baixarem vocês, implementarem os seus códigos e estudarem, usarem nossos programas para estudar o código de vocês, beleza? Arthur, Opa. você que é o cara que está chegando agora em programação estruturada, não passou ainda, me diga, como está sendo para você aí, essa seu, seu, disciplina aí? Está sendo tá legal? Está só... interessante? Está sendo que legal, o tá cara te diga, mas o cara vai se descobrindo, vai se reinventando, tipo... e é que nem o professor diz: quando a pessoa aprende, a pessoa se empolga, é muito legal programar, cara. Pois é, cara. Programar né? é como se você estivesse pintando um quadro. Isso. Você se empolga, você se você empolga. Se você se olha assim, ah, não. você. que é eu posso colocar uma, uma paleta mais bonita no meu negócio aqui? Como é que eu posso fazer para ficar mais interessante? E, e a pessoa que estiver utilizando vai utilizar de uma maneira mais inteligente? Isso. Que é o design, né? E você vai aprender em breve isso. Você vai entrar na parte de design gráfico também. E no caso, Arthur. É, você não chegasse a pegar a ainda a locação de memória, não? Né? Já chegou a conversar com você sobre isso? Eu conversava um pouco, mas foi só um pouco, né? Beleza, beleza. Gol, quer finalizar algo, com alguma coisa? Eu quero dar uma dica. Tá né? Quem está assistindo aí, é, insiste no, na programação a programação é muito boa. Às vezes é complicado. Dá vontade de parar. Dá vontade de parar muita vontade, só que como a gente, a gente fez, a gente, nessa época, como ficou difícil, não ficou difícil só para uma pessoa, tipo, foi para todos os grupos que estavam fazendo esse programa, é, todos os alunos meio que se juntaram e começaram a trocar informações, e meu, meu conselho é isso, se você tiver com alguma dúvida, tipo, se você tiver com, tiver com uma, é, dificuldade, procure informação. É, procura informação dos seus amigos, tipo assim, não, você não precisa, tipo, ter um código já pronto, porque quando você tem um código pronto, você aprende muito menos do que quando você está fazendo Mas aí é pedindo informações para, tipo, eles te ajudarem, porque às vezes, tipo, sua dúvida é uma coisa que a pessoa já sabe e a dúvida da pessoa é uma coisa que você já sabe. Então, essa troca de informações é muito boa para quem é programador. E ótimo, ótimo. não tem nada melhor do que você ver seu programa rodando direitinho, tudo funcionando, tudo funcional, tá ligado? Bem redondinho, então não desista não. Ó, essa linha de comandos aqui que eu tô mostrando no vídeo aqui, é pra vocês deixarem em português o, o teclado de vocês e eles identificarem as... os assentos e as... os caracteres especiais, como vocês se diriam, beleza galera? E não, não vamos adentrar muito nisso não, porque a nosso o nosso projeto é exatamente esse, é difundir o que a gente já fez para pessoas que estão no fundo do poço. E também se a gente fosse, e... a gente também fosse entrar né, nesse assunto ia ser complicado, porque são vai muitas, muito muito tempo muitas, de meio, vai isso. ser muito chato. E a ideia da gente é fazer um projeto que engaje pessoas, né, para juntar uma comunidade, quem sabe no futuro eu abri as portas do meu canal no YouTube exatamente para esse tipo de conteúdo, mas não se preocupe, em breve tem gameplay no canal novamente de outros jogos, que eu estou numa transição difícil Estou precisando de tempo para me ajeitar. Mesmo o canal não sendo mais monetizado, eu não tô nem aí. Eu faço mais pelo hobby mesmo, pelo, pela diversão. Valeu, pessoal. Obrigado, Gon. Obrigado, Arthur. Obrigadão. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. valeu Deixa valeu. o like, por favor. Precisamos do like, viu? Likezão se é, Alguma likezinha. dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente Pode deixar que não, a gente vai responder. Valeu. Valeu. Valeu, um abraço para todos.